Olá, pessoal! Tudo bem? Neste vídeo, vamos falar sobre a determinante jacobiana. Mas antes de pularmos diretamente para ela, vamos revisar as determinantes no contexto da álgebra linear. Para pegar a determinante de algum tipo de matriz, que neste caso será 3 e 0, 1 e 2, preciso calcular essa determinante. Indo pela diagonal, pegamos 3 multiplicado por 2 e depois subtraímos por 1 multiplicado por zero. O resultado aqui será 6. No entanto, tem bem mais coisa acontecendo aqui do que somente um cálculo. Se pensar na interpretação geométrica de 3, 0, 1 e 2 como algo que pega o primeiro vetor base e leva ele para as coordenadas 3 e 0, e o segundo para as coordenadas 1 e 2, seguindo pelas podemos interpretar a determinante como a medida do quanto a transformação se estica ou se espreme no espaço. E você já deve ter notado que aqui na esquerda temos uma região destacada em amarelo. Essa região inicia como um quadrado unitário, em que o comprimento dos lados é 1, e por isso, a sua área 1. E além dessa área e o formato canônico, é uma região que não tem nada de especial. Com ela, conseguimos comparar o que acontece depois da transformação. E caso a gente queira saber o quanto essa área se estica, é esticada pelo fator da determinante. E meio que é isso que a determinante significa. Todas essas áreas, se você desenhar em algum formato, não somente o um quadrado, serão esticadas pelo fator de 6. E podemos verificar olhando o paralelogramo em que o quadrado se tornou. Ele tem a base de 3, e a altura de 2. 3 vezes 2 é 6. Isso faz sentido porque 3 e 2 apareceram aqui em cima. E agora vamos ver o que isso tudo significa no contexto que viemos descrevendo nos últimos vídeos. Caso você se lembre, nós tínhamos uma função multivariável, o qual vamos escrever aqui como f1 e suas duas entradas, e depois, para o segundo componente, f2 e também duas entradas. E a função que estava sendo utilizada no aprendizado sobre o jacobiano era x mais o seno de y para o primeiro componente. E para o segundo componente, y mais o seno de x. E foi estabelecido que essa função não era linear. Ela fazia tudo ficar meio curvo e complicado. Mas foi explicado que, se nos aproximarmos em uma região específica, ela iria parecer sim, com uma transformação linear. E o quadrado amarelo aqui representa essa aproximação. Conseguimos ver quando a animação inicia que está tudo meio maluco. Mas mesmo que esteja assim, dentro da versão aproximada, parece uma função linear. E você deve ter notado que aqui temos esse quadrado destacado. Ele corresponde a um quadrado unitário, como aquele que mostramos anteriormente. E o reforço, mais uma vez, que é somente um meio para visualizar o quanto a área se estica na região. Mas, pois bem, conseguimos ver, quando a animação acontece, que a área não muda muito. Ela é esticada um pouco, mas não de uma forma tão diferente. Assim, se soubermos a matriz que descreve a transformação que isso parece quando aproximado, a determinante nos dirá o fator pelas áreas que se esticam. Em especial, você pode pensar nesse pequeno quadrado amarelo e o fator pela área que foi e como lembrete, a matriz descrevendo a versão aproximada é o jacobiano, aquilo que carrega dentro de si todas as informações de diferencial parcial. Seguindo, você pega a derivada parcial de f1 em relação àquele primeiro componente, e depois a derivada parcial do segundo componente em relação a x. Em sequência, na outra coluna, temos a derivada parcial do primeiro componente em relação a y. E a derivada parcial do segundo componente, em relação a y também. Se você fechar essa matriz e calcular cada uma dessas derivadas parciais em um ponto específico, que neste caso foi 2 negativo e 1, um, assim que você colocar esses números na matriz, você vai ter uma matriz cheia de números. E o que se torna bem útil depois, no conceito de cálculo multivariável, é pegar a determinante dessa matriz para analisar quanto espaço está sendo esticado ou exprimido na região. Mas, continuando, no último vídeo, nós utilizamos esse exemplo onde a função da esquerda superior se tornou uma função constante de 1, porque estávamos pegando a derivada parcial disso aqui em relação a x, e isso é 1. Isso acontece na direita inferior, que também é a função constante de 1. Os outros eram funções cosseno. Esse era o cosseno de x, porque estávamos pegando a derivada parcial do segundo componente em relação a x, e na direita superior, o cosseno. De y. Em geral, essas são as funções de x e y, porque você coloca o ponto que foi aproximado, independente de qual ele seja. E por que estamos pensando em determinantes? Vamos pegar a determinante em forma de função. Neste caso, nós fazemos a mesma coisa que antes. Em questão dos processos, você já sabe como pegar a determinante. Pegamos essas diagonais, então 1 vezes 1, e depois subtraímos o produto da outra diagonal, que nessa situação é o cosseno de x multiplicado pelo cosseno de y. Como exemplo por exemplo, vamos colocar o ponto em que estamos aproximando no gráfico, o 2 negativo de 1. Colocamos que x é 2 negativo e y igual a 1. E quando você substitui o cosseno para 2 negativo, vai ser aproximadamente 0,42 negativo. E quando substituímos y, o cosseno de 1 neste caso, temos 0,54. Agora, pegamos 1 menos o produto deles, que quando multiplicado vai ser aproximadamente 0,227. O que isso significa que que a determinante jacobiana calculada no ponto 2 negativo e 1 é em torno de 1,227. Isso está dizendo para nós que as áreas tendem a se esticar pelo fator ao redor desse ponto. Vemos que se alongam um pouco, mas não muito o fator é 1,2. E, para contrastar isso, vamos agora aproximar no ponto onde x é igual a zero e y é igual a 1. O que muda aqui na direita é que agora x é igual a zero, mas y se mantém 1. E o cosseno de x, ao invés de ser 0,42, agora é precisamente 1. Não precisamos aproximar. E multiplicamos 1 por 0,54. E, quando subtraímos por esse 1, temos 0,46. Por essa determinante do Jacobiano sendo 0 e 1, Podemos esperar, mesmo sem ver a animação, que as áreas sejam meio espremidas para baixo, e elas serão espremidas pelo fator de 0.46. Vamos confirmar se isso acontece. Olhando na versão aproximada do ponto, as áreas, pelo que vimos, devem se contrair, e realmente acontece isso. Veja! elas estão espremidas para baixo, e parece que nosso cálculo foi preciso. Realmente foram escaladas com precisão pelo fator de 0,46. E tendo visto essas coisas, conseguimos ver o significado da determinante. E isso tudo é uma noção bem legal de se ter no cálculo multivariável. Você olha o vizinho de um ponto e, se você quiser ter uma visão sobre ele, usando essa função como transformação, você consegue descobrir se tendem a se esticar ou a se espremer em conjunto. E é com esse propósito que foi criada a determinante jacobiana. E é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima!